Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e a Thaís aqui em mais uma exploração. Foi passado um pra gente mais uma lenda nova. E hoje a gente veio aqui para fazer a exploração e fazer o reconhecimento do local, certo Thaís? É isso? isso mesmo, Thiago. E o lugar já dá para ver que o lugar é grande, hein? Cara, olha aqui. É grande pra caramba, né? Pessoal, a gente nem entrou lá dentro ainda. Vamos entrar junto com vocês. Vamos ver o que, como que é essa casa lá por dentro. Pelo que eu vi... Você escutou? Escutei. Parece que foi lá no último cômodo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada aí. Estranho, né, cara? Você for... Escutei, velho. Barulho alto, né? Foi. Você que começou... bicho? Não sei, vai pra um barulho muito alto. Uhum. Só já começou sinistro o, lo... o negócio que A gente nem sabe se tem alguém também dentro da casa. A gente vai entrar agora. O que eu tenho medo é porque parece que alguém veio e roubou as janelas. Levou, Sim. né? A gente não sabe se tem gente frequentando o local aqui. E o rapaz que passou essa lenda aqui pra gente, passou essa localização aqui, ele não sabe o que aconteceu com essa casa, ou por que ela está abandonada. Só que falam que ela é muito assombrada. Tem muitos boatos que é assombrado o local. Então a gente vai ter que fazer a investigação para poder descobrir o que aconteceu com a casa, certo? É isso? isso mesmo. Hoje a gente vai fazer o reconhecimento, olhar tudo certinho para a gente estar voltando à noite. Isso. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma aventura. Ó, Aqui parece que já tem coisas ali embaixo. Aqui... E aqui, e aqui? Foi que é a casa, né? É, mas não tem porta, ó. Então deve ser por aí, vamos, ó. Vamos ver aqui, tá ligado? Licença. Escutou? Escutei. Ficou como se estivesse batendo assim, ó. Deixa eu ver. Nossa senhora. Tá isso. Então, Fica com a lanterna. Olha isso. E? Tem alguém? Ele tá fazendo a gravação aqui? A Gente, é youtuber? Cara, ah, olha aqui. Que isso? Não sei. Chegou aqui, aqui, tá vendo? Aham. Uhum. E esse vidro aqui, ó. esse é um pouco de cada piso? Então. Estranho, né? Esquisito, né? Sim. Olha esse vidro aqui. Pra olhar lá pra fora. Vamos ver aqui. Foi aqui que fez barulho. Aqui é a porta da casa, então, talvez. Sim, mas olha que lugar. Que corredor é esse, velho? Ó, ah, tá vendo? Então, as coisas escritas. Estive aqui. Veio. Ih. E... Traina. Uma marca de mão, tá vendo? Tem alguém aí? Olha aqui. Olha aqui. Olha é o tamanho muito... bonito de Nossa, muito pequeno. Entra ali, Tiago. Mostrar. Baixinho. ó, Vai mais só, perto. Só tem o vaso. Tá sujo eu Não vou precisar não. Só tem o vaso aqui. Olha. E aí, que era uma janela, né? Então. Deixa eu ver a vista aí. Olha lá. Só mato. Cara, olha isso aqui. Que tá estranho. Furder é estranho. Tem alguém aí? É tá isso, vamos fazer o seguinte. Sempre, a gente, você fica no corredor, eu olho, se não tem nada, volto, você vai e filma. Tá. Pra ver se vê alguma coisa, fica de olho. É. Fica muito barulho ali. É isso. Olha, filma, filma tudo, de detalhe. Tem outro banheiro aqui. Nossa, vai ter um monte de banheiro? Tem um Ah, o forro. pra fora. Dei uma coisa, ó. Que acho que era um quarto. Né? Tinha uma janela ali e as vigas de tijolo. É, tá sem piso aqui. Muito estranho, né, é, Ó, duas vigas de cruzado. Que casa estranha, cara. Ou for o jeito que é, Parece que ele não? No remendo essa casa. Sim. Tem alguém em cima? Subir, tá? Subir. Por ah. aí volta aqui. Olha a veia. Cara do céu, olha ali. Meu Deus. Vai, vai, Ué. vai. Ué? Como é estranho, cara. Mas era aqui que tava fazendo barulho, Thiago. É era Olha esse aqui, Tris. É uma pessoa desenhada. Uhum. Vamos ver. Ó, aqui, Thiago, ó. Aqui eu acho que era encanamento de cozinha, cara. Ó, esses azulejos que era de cozinha. Mas como cozinha aqui? Aí. Num corredor? Olha essa banheira. Não, era a porta. Thiago, essa banheira era aqui? Olha aqui. Ah, era aqui a banheira. Mas tá ficando muito estranha essa casa, cara. Tá ficando muito estranha. Olha. Que estranho, cara. Olha aqui, Thiago. Metade de lajota, tijolo, então, piso. Madeira. estranho, cara. Essa casa aqui parece que foi feita no remendo, né? Foi. Na gambiarra. Olha essa porta fechada. Então. É placa de gesso, Thiago, que foi fechada, ó. Gesso? Foi... É, ó. É, é. mesmo, ó. Vamos olhar outros cômodos ali que não é nem Será que arrancaram essa banheira pra poder levar? Então. Ó, oh, banheiro. Tá estranho. Ó, oh, tem um ah. banheiro lá. Ah. Outro banheiro aqui. Outro banheiro lá na outro entrada. Outro banheiro aqui. E pelo jeito tem outro banheiro aqui. Qual que é esse quarto? Outro aqui. banheiro, Teresa. Todos os quartos era suíte. Que cabuloso, velho. Olha o tamanho desse banheiro, meu. Tinha Colado papel. Meu, tá muito estranho isso daqui. Muito estranho. Cara, que casa sinistra até isso. Aí deveria ter algum guarda-roupa, a pessoa pintou e ia... É, aqui, né? Tava um guarda-roupa e não pintaram. Tá oco aqui. Tá oco mesmo. Será que tem alguma coisa de errado aqui? Sei lá. Mas não, né? A gente não sabe a história dessa casa não. aqui. A gente não sabe o que aconteceu. Eu sei que a gente escutou bastante barulho ali. Sim. E esse papel de parede Parece que pegaram, pegou fogo aqui, ó. Então, é tá isso. Olha aí, pegou fogo, ó. Pegou fogo aqui. Alguém então, morreu queimado? O que, que você não acha? Sei, cara. Não faço ideia. O que? foi aquele como que não entrou, né? Nossa, tem uma escada aqui, Tiago, ó. Tem? Tem, acho que vai pra lá. Olha, Cheio de ter cobra assim. Cara, né? cavucaram alguma coisa. Tem também vida aqui. Você viu? Cavucaram alguma coisa aqui. Ou pra enterrar ou pra, pra catar alguma coisa aí. Aham. Uhum. Meu, essa casa é muito estranha. Ah, era caminho aí, mas não dá pra entrar aí não, ó. Dá pra pular por ali. Vamos dar uma olhada aqui, Thaís. Tem coisa aqui, ó. O que? O que tem aqui? O quê? Um rio? Um rio. Ah. Não chega perto não, desbancando. Tá Nossa, o Thiago, vai acordar agora. Olha ali. Saco preto. É, Thiago, tá estranho isso aqui, vem. Olha. Tem duas portas aqui, ó, que nós não viu. Aonde? Ali embaixo, ó. Eu vou ver se eu consigo entrar ali. Medo. Eu nunca vi uma casa daquele jeito. Então. Parece que ela foi construindo foi aos, por, poucos. aos poucos. E assim, sem estrutura nenhuma, né? Fizeram... Foi fazendo um cômodo dentro do outro. Sei lá, não. muito estranho. Uma parte fazer de madeira, outra parte fazia de então, então, o corredor de... ali colocaram o piso de, de banheiro. De banheiro não, de cozinha. Vai dentro. Vai vir por aqui? Por aqui, ó. Eu acho que dá pra por aqui pular, não dá aí. pra entrar. É Nossa, mas cuidado, tá é perigoso, hein? Caraca, Thaís, tá olha aqui. Nossa. Não sei, não faço ideia. Ó, tem, um, tem um buraco pra, aqui. Pra Pessoal, ó, tem esse quadrado aqui, ó. Que eu não faço ideia que possa ser. Ó, embaixo é uns, uns pisos de caquinho, ó. É, é, piso de caquinho, ó. Aí tem uma tomada ali. Tem um cano aqui. Será que isso aqui poderia ser tipo uma sauna? Não, acho que não. Não, não tem estrutura para sauna assim, não. né? E aí de cima dá pra ver é se ali tem alguma coisa? ali, ó. Ah, cara, tem uns vidros aqui, ó. Tem vidro? Daqui parecia que era buraco. É vidro, ó. Vai pro outro cômodo? Por que que tem esse vidro aí pro outro cômodo? Eu não sei, cara. Tem coberta ali. Será que aqui é alguma sala, alguma coisa que a pessoa ficava olhando aí? Então. Ó. Ô, Fih, fica... Thiago. Ou ficava a gente presas aí daqui olhando? Será? Observando. Estranho, né? Cara, eu achei muito estranho essa casa. O que foi? foi? Nossa, parece que eu tinha visto um vulto olhando daqui, ó. Não dá pra ver o corredor aqui, um pedacinho, ó. Parece que eu tinha visto um vulto ali, ó. Sei. Vê aquele outro lá embaixo não não dá pra chegar lá o mato ali. Mas deu pra ver pelo vidro. Tem uma coberta lá. E esse buraco aqui, cara, você que que dá pra ver? Mano, tá muito. Olha essa parede aqui de madeira. Então, cara, olha, muito esquisito essa casa, velho. Olha aqui, uma janela de vidro. Tá isso, tá isso, tá isso, tá isso. Tem uma janela ali, ó. Pessoal, não sei se vai dar pra ver, mas tem uma janela bem aqui, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Vai dar e aqui. E da onde que ela sai? Sai daqui, ó. Sai ah, daí? Ah, tá. Achei estranho. Estranho demais essa casa. O aqui, foi ó, foi, viraram fogo aqui também, ó. Que fogo. Vamos dar só mais uma passada aqui olhando e já vamos sair fora aqui desse. Então, parece que eu visto esse negócio aqui, velho. Então, por isso mesmo que É muito estranho, né? Essa casa cabulosa. Ó, oh, tá vendo que aqui esse corredor tá tudo preto, então. e esse cômodo aí também, ó. Parece que pegou fogo. Parece né? que pegou fogo. Estranho, cara. Meu, tá muito... Esse cômodo aqui é azul. Tá vendo que tinha uma porta aqui? Ah, tinha mesmo. Muito estranho, ó. Aqui parece que pegou fogo, ó. E o fogo foi se é amastrando, não sei. Essa casa aqui parece que foi feita isso consegue Thais. de dentro dela aqui. O mato cresceu. Muito estranho, pessoal. Tiago, quero vir aqui à noite fazer a investigação, vai, é pra ver o que saber aconteceu. o que aconteceu nessa casa. Se realmente ela é assombrada, que ela é sinistra, ela é, é Não, cara. Mas é o seguinte, alguma coisa tem nessa casa, sabe por quê? Ah. Tem muito barulho nela. Tem. Tem muito barulho, você disse que viu um vulto ali, a casa aqui é estranha. Muito tá estranha. E o porquê que tem esses, é desse jeito, esses cômodos, alguma coisa aconteceu nessa casa aqui que... Tipo assim, talvez a pessoa foi construindo aos poucos. Então. E por que, que a pessoa ia, ia abandonar? É muito estranho. É uma casa estranha. E aqueles pé de banana ali... E ó, deixa eu te falar, cozinha dentro dela assim não tem. Não tem. Só tem, acho que era aqui fora, ó. Aqui Mas ali. Mas aí aqui era tudo aberto, ó. Então. E... esse pé de banana foi cavucado no meio deles. Então. E o hum. piso ali é... Tá meio solto. Ah, não sei, cara. Não sei. Não Pessoal, sei. a gente não sabe o que aconteceu com essa casa aqui, mas que ela é estranha, é. A gente vai pegar, vai estar tá voltando de noite, vai estar tá vindo aqui. Vamos chamar pra ver se tem manifestação. Vamos sentir como que é o clima. Porque de madrugada, se for assombrado, a gente vai conseguir captar alguma presença, alguma coisa assim, né, Thaís? Sim. Alguma manifestação. A gente tenta descobrir o que aconteceu com essa casa. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Vambora? Vamos. Até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui!